Oi hey, pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas casuais, estou enfrentando o um inimigo, que é o Ryu O Ryu, ele... eu falo que ele é inimigo porque é complicado para eu vencer, eu confesso O que é um telégrafo? Aí não, né? Toma meu pilão Vai ficar dando um Hadouk, vai. Dá o um Hadouk aí, vai. Eu já estou bem treinada nesse negócio de Hadouk, Shoryuki. Eu, o bom que também eu estou treinando bastante cabeçada. Que dá para quando a pessoa dá o Hadouk, dá para você dar cabeçada. Além de utilizar o V-Skill. E aí eu tentei dar o urção, mas não pegou. Não, ah, você não vai vencer, não. Poxa vida. Vai. Olha o meu V-Trigger aí. Solta aí. Ai, foi muito rápido. Gente, ele foi muito rápido. Aí assim, se viu, a uma pertinha. Ele é muito rápido. Vai pra lá. Esse é um jovem mesmo Disposto a lutar Porque <risos> o é muito mole Quando ele já dá pulo, já dá tudo <risos> É Pek é, é Tug não, né? Opa ah, Tá bom, vai só essa A próxima eu vou vencer não pode desistir Se correu, eu tenho que errar uma Parece que é uma coisa Vai, pilão Vai pra lá eu tô ganhando quando eu chegar perto, você não vai ter mais vida. Que eu vou te matar. Vai que de novo, 3, isso tá sendo sozinho. <risos> <risos> eu riu. Gosta muito da Kate 2. Perry, viu. 2, vai. Vai. vai ser sua morte. Se prepara. 2, 3, 2, 3, 3. A tudo que eu lutei com os ursos. Toma! O ciclone! Mata! Com fogo e tudo! E Cala a boca, magia! Olha só é magia! Vou deixar você ter que deixar terminar esse elvedores de duas horas! Fica aí! Vai morrer! Sai daqui! Tchau! Morre com a peitada do ZF na cara. A peitada cabeluda. <risos> Adorken. Adorken. Agora é a nega. Vamos Adorken. ver o que é o melhor agora. O The Best. Opa! <risos> Tem na magia. sozinho. Ó, <risos> oh, vem. Calma aí. Não ah, não, que eu dou... Ah, tá dando que né? ah era pra eu ter agarrado. Vem. Eu errada Quando eu termine esse golpe do V-Trig, dá pra dar também um pilão de cima que eu.. Ah, só falta o um pedacinho. Calma aí. Sparta Morre! Vi, tô ganhando! sozinho, chorinho tem no um vácuo. A I A the Sai. L. Toma. Adorka. Adorka. Adorka. Yeah. Hum. Esqueceu do meu golca. A aqui nesse cantinho só acertando. Tonto. E tchau, golca. Aguenta Nossa, meu especial, tá a cura do Zagueiro. Esse tempo todo perdendo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, e deixar seu like e ativar seu sininho. E tudo mais. Tchau.